Não, Carol, seja bem-vinda! Obrigada bem ah, a você por ter aceitado e quem é a Carol? Conta aí pra gente, se apresenta Não vou falar mais de você não, <risos> deixa que você fale Ah, eu tô muito feliz de estar aqui, eu sou uma pessoa que gosta de rir, que gosta de cor, que gosta de arte Que tem aqui na minha frente, Estou olhando agora pra minha galeria, eu vou até virar minha câmera aqui mostrar pra quem tá vendo, ó <risos> Ali, ó, eu tenho uma, fiz uma galeria das minhas Depois artes. Depois a gente conta dessa galeria, né, Carol? É, inclusive a Ana tem participação na minha galeria de arte, aqui toda feita por mim. E eu acredito muito que a arte nos salva, tanto quando a gente consome arte, quanto quando a gente produz arte. São duas experiências diferentes, mas eu acho que é super importante, é super... Válido, uh, tem aquele filme da Sociedade de Poetas Mortos que, que eles dizem, né? Os engenheiros, os médicos, não sei o quê, eles, eles ajudam que a gente consiga sobreviver e a arte faz com que vale a pena viver. Então, eu venho e chego aqui como uma pessoa que está procurando fazer vale a pena viver. Eu sou a escritora, como tu me apresentou já muito bem. Eu comecei, eu sempre quis ser escritora, mas eu me reencontrei como escritora depois do meu segundo burnout. Eu tive um burnout como, quando eu estava trabalhando como diretora numa empresa que estava crescendo muito, aí no Brasil, eu sou de Porto Alegre, e vim morar na Holanda, onde eu estou há quase 5 anos, quase seis anos, e tive um segundo burnout, e aí a partir desse segundo burnout, as únicas coisas que eu conseguia fazer era ler e escrever. E aí eu comecei a ler sobre, sobre arte, sobre artistas, e comecei a ler sobre escrita como uma forma de expressão. Eu sempre ach... eu sempre gostei muito de escrever, mas eu sempre achei que a minha escrita que ninguém ia ler, que não fazia, que não valia a pena, Ai, quem é que vai querer, sabe, assim. E eu fui meio que me libertando disso, do que a minha escrita precisava ser de um jeito, que eu precisava ser um tipo específico de escritora que lia um certo tipo de literatura, que Sim. tinha uma certa biblioteca, um certo uhum. repertório. E fui meio que entendendo que escritora que eu era. Sim. E isso me salvou em termos de saúde mental, isso fez com que eu tivesse uma melhora, me ajudou a me entender, foi uma grande ferramenta durante o meu processo terapêutico E ainda hoje é uma ferramenta para que eu me mantenha bem, né? para que a vida valha a pena mesmo Sim, é. sim Então eu acho que é isso E eu tô muito feliz de estar aqui E eu acho que isso que a gente tem para falar é muito importante Eu espero que quem tá assistindo é, Venha aqui tomar um cafezinho com a gente Eu tô com um cafezinho aqui, o último do dia Você tá com café também? Serão... <risos> tô, tô abrindo o Que horas local, são hoje? aí, Carol? São três o meu, a minha última cafeína normalmente é até as duas, três da tarde. Mas como eu tinha tomado só um hoje, está segunda eu vou com a Ana e os próximos <risos> são as cafeínas. Se é sexta-feira, então está tudo bem. Está tu tudo tá dormir, certo. você está tudo bem. Carol, então assim, você foi percebendo que a escrita te ajudava, né? E o seu primeiro livro que eu tenho é... O outro eu estou esperando chegar, eu tava <risos> Doida para chegar antes, né? Para te mostrar que eu tô com o seu livro primeiro. aqui Olha uhum, aí Olha os filhos Né? Os bebês dela O Minhas Páginas Matinais me lembrou muito de uma prática que eu fiz a partir do livro da Cameron é Julie uhum. Cameron, eu eu acho, né? Cameron. Uhum. Da... O Caminho do Artista, que ela fala né? das páginas matinais Então essas páginas matinais foram também inspiradas nesse exercício? Como é que começou? Foi justamente. Inclusive, o título do livro, eu uhum. sempre fui muito noiada com o título. Nossa, o que, que eu vou chamar? O que, que eu vou chamar? E o meu namorado holandês, ele já é uma pessoa super é, direta, assim. E ele, mas não são as suas páginas nacionais E eu disse, mas é que vai ficar muito engraçado esse tipo. Mas são as suas páginas latinais que vai chamar o que de quê? Então, eu chamei de minhas páginas nacionais e é exatamente o que o livro é, entendeu? Então, assim, não uhum. tem erro. As Páginas Matinais é um exercício é, que a Julia Cameron tem nesse curso. Tem um livro dela, que é o Caminho do Artista, que eu super recomendo. Que é um curso, um percurso para a é. é um de eu até tenho ele aqui. Ai, gente, aqui, e... ó. para quem não conhece, é esse aqui, ó. Eu amo de paixão. Eu tenho só digital, se eu pudesse pegar, dele aqui e trazer também. Mas ele é muito bom e ele é um processo muito bonito... De reencontrar a nossa, a nossa criatividade e a gente se reencontrar como artista, dependente do que a gente faça da vida. Então, esse livro ele faz parte de um curso que ela dava em Nova York, que era para roteiristas, para cantores, para artistas, para pintores, era para qualquer pessoa da indústria criativa fazer esse curso, quando se sentia meio que não bloqueio criativo. E era um curso exercício. por correspondência, não era? Não tinha um negócio desse que ela escrevia tinha. e mandava pelo correio para as é. pessoas. E tinha presencial também, mas hoje ela está com, sei lá, 80 não sei quantos anos, é uma senhorinha coisa mais fofinha. E ela começa com esse exercício das páginas matinais, ela dá vários outros, mas esse ela diz: olha, se não fizer mais nenhum outro, faça, faça esse. esse. Uhum. E ela diz: escreva todos os dias, e segundo ela, ela escreve as páginas matinais até hoje, todos os dias, sem, é, sem faltar. Sei lá, 50 anos que ela escreve Eu já não tenho essa Eu ia te perguntar isso, se você faz Ainda as páginas matinais O próprio livro O próprio livro, assim é, Além dele ser uma seleção, então eu não fui colocando todos os dias Eu escrevi quando é, Eu acho que o último dia do livro É o dia 150 e alguma coisa Mas eu não escrevi 150 dias corridos Eu escrevi uhum. na terça, daqui a pouco eu escrevi na sexta Daqui a pouco eu escrevi segunda, a segunda, terça, quarta Daqui a pouco eu ficava uma semana sem escrever e eu fui entendendo e me perdoando que Sim. é isso, não existe uma rotina impecável e que né, é, é, é muito mais esse processo da gente entender as ferramentas que a gente tem à disposição e usando dentro do possível que a gente ficar se forçando numa coisa muito mecânica. Não, com certeza. E, e aí, essas páginas são, tu escreve o que é a mente, listas do mercado, o que tu sonhou, qualquer coisa, qualquer coisa, o que tu que quer dizer pra alguém, o que tu quer dizer pra ti mesmo, alguma coisa, enfim, um poema, qualquer coisa. E aí só termina quando chegar na, na página 3. São três páginas por dia. Eu fui meio que subvertendo as regras, então tem um dia que eu escrevi uma frase, tem um dia que eu escrevi das páginas, assim, né? Mas. De qualquer forma, foi um exercício muito bonito para conseguir me conectar com uma sabedoria e, e é uma coisa que, eu, que, eu, que a gente comentou também na arte terapia, né? É uma conexão com uma sabedoria que a gente não acessa no dia a dia, não é não responder e-mail, no, sabe, no, nos tag da vida e nos mercados resolvendo treta e tá? tal. É uma outra sabedoria que a gente só acessa se a gente se permite dar esse tempo esse espaço isso foi super importante para mim. E hoje é um relato de como eu atravessei o meu burnout, que foram dois anos e pouco. Então, ele, o livro ele passa por esses dois anos. E é muito mais fiel eu ver né, como eu tava naquele momento, o que tava escrevendo naquele momento, eu ter documentado isso naquele processo, do que se hoje eu fosse escrever de como é que eu tava cinco anos atrás. Sim. um então, como registro também tem um poder Sim. muito Sim. Eu, eu tenho esse hábito das páginas matinais, esse livro eu já tentei, gente, seguir umas três ou quatro vezes, eu confesso que eu dou uma empacada, mas eu acho que ele é poderoso, então... Uhum. Quem quiser encarar, não é fácil porque não só a questão do tempo você tem que dedicar para as páginas matinais. Ela fala também do encontro com o artista, que eu acho eu que amo. é sensacional. Que é você tirar um dia na semana para um encontro com você mesma, para você produzir alguma coisa artística sem finalidade, sem utilidade. Né? Uma coisa que seja ali para você e não pode ter mais ninguém contigo E vem vários insights, é muito poderoso E tem vários outros exercícios que ela passa por semana Só que assim, cara, é um tempo, é um é. rolê e mexe psicologicamente com a gente Então Sim. às vezes os exercícios parecem que são bobos Inclusive quem já fez vai entender esse meu vidro cheio de pedras Tem um dos exercícios né, que a gente faz que a gente tem que pegar pedra na rua E depois uhum. colocar a vista aqui no escritório Então tá aqui na minha vista para eu lembrar dessa Legal. minha traquinagem, né? De criança, uhum. da criança que rouba pedra. É, e aí as páginas matinais, é, eu comecei também meio que subvertendo, igual você falou. Tinha um dia que eu não chegava nas três páginas, nem todo dia eu escrevia. Às vezes elas não eram matinais. Às vezes elas eram... A Ana falando, tá na semana 9. Ai, Ana, oh, parabéns. Bem. eu não consegui chegar até a 9. Acho que eu parei na sete ou na 8. E depois tentei várias vezes e parei na quatro. <risos> Mas eu... eu <risos> Ele não sai da minha lista de metas assim, é. sabe? E aí eu comecei, eu né, escrevo e eu comecei a perceber uma coisa muito interessante Do tanto que a nossa voz sensora aparece Então o nosso crítico interior aparece demais é. E aí você começa a identificar E quando você começa a identificar, acho que por isso que a escrita é tão poderosa Ela sai daqui, né de algo que fica ali só te comandando, comandando E vira, tá ali no papel E aí você lê e fala Oi, sensor, você apareceu que ela chama de sensor, né? Ela, uhum. A... a... A Julia, ela chama no, no, de sensor Aí você fala assim, olha, você apareceu Em que tá situação que você está aparecendo? Você está querendo me desencorajar? Você quer me proteger? Não, tudo bem, eu aceito a sua proteção Mas olha só, agora você vai ficar aí quietinho é. Que eu vou botar a minha ideia no mundo Então você começa a perceber mecanismos internos Muito interessantes Então por isso que eu insisto muito na escrita E, e acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente Sobre assim, quem acha que não sabe escrever Que, não, uhum. né? que tem trava na escrita mas essa é uma escrita que é pra gente É aquela coisa Sim. que não é pros outros, né? Então ela é muito poderosa Então essa também foi a minha experiência, assim Do poder da, das páginas matinais É, no tanto que é, no, o meu livro, as, as minhas páginas matinais Eu publiquei 40, eu chamei de crônicas Publiquei 40 dessas páginas E eu tinha escrito 160 Então Sim. 120, ninguém nunca vai ler E não precisa ler Uhum. E dessas 40 que foram selecionadas, tem coisa que eu tirei, né? E tem coisa que Sim, enfim, claro. eu dei meditada mínima, mas, mas eu acho que a gente entender que são momentos diferentes, né? Sim. E o processo de escrita desse livro foi muito terapêutico pra mim também, por isso, assim, porque eu ficava muito nessa coisa do, mas será que alguém vai gostar? E aí eu parava, uhum. respirava e dizia, não é o meu papel julgar se alguém vai gostar. O meu papel é Pronto, fazer. perfeito. Passinho, passinho pra trás. Primeiro eu perfeito para pra mim. Depois é um outro momento Primeiro eu deixo vir o caos Vem o que quiser vir E aí isso. depois a gente ordena Não tem como ordenar o nada A gente uhum. ordena o caos E aí a gente primeiro tem que deixar vir o caos E isso também tem uma relação muito forte Com a saúde mental, né? Que é a gente se permitir Sentir e acessar as nossas emoções De uma forma que às vezes a gente espera Não, não, quando eu tiver entendido O que está acontecendo, eu vou lidar não, tu vai lidar com o que tu tem hoje Com o que né? vem, né? E, e com o que vem, porque é na produção que a gente vai... É quando a gente coloca a caneta no papel é que a gente vai vendo que as coisas vão, vão se modificando A nossa cabeça não foi feita para armazenar informações Ela foi feita para combinar, recombinar Então é importante que a gente tenha um lugar para depositar fora da gente Sim né? Porque a gente tem muita coisa aqui dentro Aí imagina, Não. né, como é que fica esse negócio cheio, pulsante Ai, é comum ter ansiedade, ter burnout, que inclusive, né Depois eu vou perguntar um pouquinho pra você sobre o burnout também Sobre a síndrome de burnout, né E é, é um acúmulo, né E acho que uma das, das intenções da, da página, das páginas matinais Que ela fala que por que, que é um desbloqueio de criatividade? Porque você esvazia e deixa espaço pro novo hum. né Parece que é eu... simples. Por que a gente não faz, né? Ah, então! É é <risos> aí, já outra, aí já é outro passo. Essa é uma pergunta que eu me faço. E, e eu acho que no nosso grupo de autoterapia eu acho que até comentei isso. Assim. Eu mesma tenho muito claro assim, que é muito mais fácil. Eu já, eu já sei qual é a minha caixa de ferramentas. Esses últimos cala, 10 anos de terapia Sim. e, e adoçamentos e melhoras. Eu estabeleci uma caixa de ferramentas que sempre vai evoluindo Mas hoje eu tenho clareza de qual é Existe esse primeiro momento, né? De qual é a tua caixa de ferramentas qual Sim, porque às vezes a gente nem tem. sabe, né? Quais é as ferramentas? Então assim, eu tenho a caixa Ela está em constante evolução, mas eu, eu enxergo ela E aí o que acontece é que, às vezes Que assim, eu tenho muito mais facilidade para acessar essa caixa Quando eu já estou em sofrimento do que quando eu estou bem Quando eu estou bem eu penso assim, não. agora eu vou resolver a vida Eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo vou estar Aí tudo pra todo mundo Aí quando começa a pegar, aí começa a dar sintoma Que eu, ah não, mas eu, eu não escrevo faz tempo, eu não faço meu yoga faz tempo Eu não faço meditação faz tempo Eu não sei o que faz tempo E assim, isso faz parte Gente, é claro que A gente vai encontrando um ponto De equilíbrio que nos faça bem Mas claro. também o que a gente vê Muito, não mais nesse, nesse, nesse quadradinho Que a gente tá aqui agora é de uma rotina perfeita, impecável Sim. e de uma, sabe assim, um fetiche quase de... Não, a gente tem que tá estar zen o tem tempo que fazer inteiro. O tempo inteiro, né? É. dias quase performático. Sim. Não, a vida não é assim. A vida Sim. é um dia de cada... E aí por isso que vem o segundo é. livro, que é a vida é um dia de cada vez. <risos> e é um passinho. É um mais um, passinho um de cada vez. A gente já se atrapalha, já tropeça e cai. um dá. Né? Uhum. E aí já me conta aí da, da ideia desse segundo livro Então, aí o segundo uh, Eu já estava imaginando Porque assim, é, esse primeiro Foi bem Eu na exaustão Entendendo o que era o burnout Entendendo por que aquilo tinha acontecido comigo Minimamente E publiquei o livro Sem muita intenção mais porque eu sentia que eu precisava Registrar aquilo do que para outra coisa E as pessoas começaram a se identificar e gostar de ler, enfim. E aí eu comecei a me entender como uma pessoa escritora. É, que é algo bem novo pra mim. Uhum. E aí, é, em algum momento, assim, eu comecei a pensar. Tá, mas então agora para quero o próximo livro. O próximo, o que, que, que vem depois? Eu tenho um monte de ideia de livros, mas assim, o que eu vou me dedicar agora? Né? Eu tenho ideia pros 15, mais ou menos. Mas assim, agora, o que é possível? E aí, eu um dia eu fiz um post no Instagram. Que tinha a hashtag um passo por dia Que eu nem me lembro qual foi o contexto Mas eu lembro, assim, que foi uma coisa que eu parei E eu pensei assim, e o primeiro que eu postei Era relaxe a mandíbula Que era uma coisa, assim, que eu ficava Cara, às vezes tem umas coisas tão simples Que a gente fica nessa Nessa idealização do ter Uma agenda, que a gente consegue Cumprir tudo, que a gente consegue fazer tudo perfeitamente Linamente, impecável, mas... E às vezes o que a gente Precisa, assim, relaxa a mandíbula Quem tá assistindo, presta Sim. atenção na mandíbula Faz, Na mandíbula, é. na mandíbula <risos> Vê como é que tá, vê se a língua não tá ah, mudada Exatamente só... Só isso aí, Toda vez que, que eu faço meditação que aí é Meditação guiada que fala assim Solta a língua, na... gente, é mesmo Tá que que tudo, a, a gente linha. tá tenso o tempo inteiro Às vezes eu tô deitada na cama Dormindo, e quando eu vejo Eu tô com o corpo tenso, gente Pera, vamos então, soltar Aí eu vi que as pessoas gostaram E também me fez bem E eu fui passando, mas deixei era uma época que eu estava bem ativa no Instagram e aí eu também precisei rever a minha relação com as redes sociais pela minha saúde mental. E pensar, o que eu quero fazer, as coisas que eu quero me expor a fazer, são coisas que duram mais do que o post que eu acho super legal e tal, mas uhum, que sim. tem uma duração maior. E aí eu comecei a pensar, como é que eu quero fazer o próximo livro, enfim. E, e aí eu me lembrei. Enquanto eu estava refletindo sobre, eu me lembrei que quando eu estava na escola, eu estudava na escola adventista E eles tinham uma, um livro de meditações, o, nome, o título do livro era Meditações E aí era meio religioso e tal, mas era assim, todos os dias, era assim, segunda-feira, sexta-feira, 9 de setembro A meditação do dia é essa E era alguma coisa que tinha um salmo lá, de alguma coisa, mas tinha uma mensagem, sabe? E era uma fase muito difícil, porque eu tava sofrendo bullying, foi uma coisa que me afetou muito Nossa, a, a minha constituição psicológica. E eu me lembro, enquanto eu tava pensando nesse livro, eu me dei conta o quanto daquilo me ajudou. Em outros momentos da minha vida, eu acabava recorrendo, assim, eu tenho alguns oráculos, é, eu tenho um livro que chama Good Morning, Good Night, que é esse aqui, ó. Que é uma inspiração, assim, imensa, esse aqui, ó. É um livro em inglês, que é de um uhum. compositor, E ele também tem, ó. Ele tem ilustrações. Ai, que e tal. lindo! Então, assim, ele é super referência pra mim. E foi um livro que eu ganhei de Natal no, no segundo ano que eu tava com burnout. E foi um livro que eu deixei na minha cabeceira. E que eu lia e eu sentia assim, vai ficar tudo bem. Uhum. E eu senti que eu tava precisando é, trazer um pouco do, de, de tudo que eu tinha percebido. Que o meu primeiro livro, eu falei muito comigo. Foi é um livro, né? A minha história. Sim. E que eu tava também querendo compartilhar com, contigo. Eu falo muito, é como se eu estivesse conversando com a pessoa que tá lendo o livro. Mas também é como se eu estivesse conversando comigo. Porque são coisas que eu esqueço. E que a gente esquece se a gente não presta atenção. Então, assim, no processo de revisar o livro. De ler e, e formatar e tudo mais. Eu leio as coisas e eu fico... Ai, Carol, olha aí. Tô te estressando de novo à toa. Olha aí, ó. Um filho, pai. Escreve, leia o que a Carol né? escreveu. Olha que sabe o que é essa Carol né? E esse é o processo E eu acho que o criar é tão bom Porque às vezes a gente, por essa, essa Sabedoria, a gente Às vezes revisita algo que escreveu Que pintou, que desenhou, que produziu E olha e fala assim, nossa, mas olha que, olha que Sabedoria que tinha aí E que agora eu estou num outro momento e que isso está me fazendo bem Então uhum. esse livro é uma coleção Com 90 pequenos textos De no máximo duas, três páginas é, e aí também eles têm ilustrações do Marcos Oliveira, que é alguma pessoa que eu conheci no Instagram. Sim, que legal. Ai, e aí, a gente, tem... chegar. Ah, é aí têm, a gente tem... É lindo, a gente tem quatro partes. Um lindo. passo para trás, um passo para dentro, um passo para fora, e aí um passo para frente. Às vezes a gente quer sair ah, dando um passo para frente massa. já. É, sem nem, é nem pra passar saber onde é que está, né? Não <risos> saber e às vezes por onde passo já passou. Passo é a gente precisa sim. E, e todos eles são passos, assim, são, são perguntas, são né, provocações e coisas que. É, sobre autocompaixão, autoconsciência, tem um pouco sobre Bernauti, um pouco sobre o também, um pouco sobre esses temas, uhum. mas de uma forma mais ampla, assim. Sim. E é um livro que é para ser um abraço. Eu digo assim, eu queria. Eu começo, eu abro o livro dizendo, eu queria escrever um abraço em forma de livro. Porque eu acho Ai, que coisa linda. mais e ainda mais nesses tempos né Ana paula assim que é a gente está precisando filme, né e é tudo tão no medo e é tudo tão na aceleração é. que eu acho que a gente uma produtividade tem... absurda uma né uma coisa sei lá tão corrida né é, é inclusive depois eu vou falar sobre o projeto que eu estou lançando eu acho que foi, foi muito inspirado nisso inclusive a gente fez uma sessão uhum. né de arte terapia esses dias eu, a gente vai depois comentar aqui sobre a terapia Justamente porque eu senti, gente, tá todo mundo exausto Tá todo mundo desgastado Você tá cansado, é. você acabou de sair de férias Você, sei lá, dormiu maravilhosamente bem Mas você tem uma sensação de cansaço absurda Então isso é um desgaste mesmo, né? Então acho que a gente está nesse clima E que delícia ter esse abraço E esse eu fiz questão de comprar impresso Que o outro eu tenho no Kindle mas uhum. que eu quero estar assim do lado da minha cama Sabe, eu tô doida pra chegar. É, sonhar. eu imagino ele do lado da cama Das pessoas, isso. a primeira coisa que a pessoa leva quando acorda, a última coisa que ele antes de dormir Até assim, Exatamente. pra o celular Deixa o celular, depois o celular não. Isso, perfeito Carol, a gente Você falou algumas vezes da burnout Então pode ter algumas pessoas aqui que não saibam O que é isso, você pode falar assim rapidamente Olá. O que que é, quais são os sintomas Enfim então, a burnout, que é o tema que eu me especializo, é uma síndrome uh, que significa um conjunto de sintomas e que ela acontece em decorrência do estresse crônico. O estresse faz parte da nossa vida, é uma resposta fisiológica do nosso corpo. Só que quando a gente está sempre em estresse e é um estresse que não se resolve, são situações que é como se a gente só abrisse abas novas na nossa, no nosso navegador mental sem nunca fechar. E quando a gente está em ambientes hostis E no meu caso Eu falo principalmente do burnout Na né, relação com o trabalho Como fenômeno ocupacional O trabalho hoje Ele tem sido reconhecido como uma fonte De adoecimento psíquico é, Em função da cultura que a gente tem Do trabalho, de que a gente tem que dar As nossas melhores tem que fazer. Ai Carol, para pareci... Ah, voltou tá é, E de que a gente tem que é, a gente tem que dar sempre e algumas e a gente tem que tolerar muitos desrespeitos e muitas coisas que eu acho que aos poucos a gente foi entendendo que não necessariamente. Então a gente está numa transição de entender, a gente se relacionava coletivamente, individualmente com o um trabalho de uma certa forma e agora a gente tem repensado isso. E o burnout ele tem um eixo de sintomas físicos, então é um acúmulo de infecções, de dores, insônia uhum. muito presente, exaustão uhum. E um eixo de sintomas psíquicos, então tu pode desenvolver uma ansiedade muito grande, crises de pânico, depressão Outros sintomas psíquicos, Sim. É, e aí todo, o espectro do estresse, assim, todo mundo sai algum lugar do estresse Mas muitas pessoas estão em risco de burnout que é um adoecimento sério e que pode levar de dois a cinco anos. Se a pessoa chega num colapso mesmo, eu cheguei duas vezes, pode levar de dois a cinco anos para a pessoa poder se recuperar e poder voltar a trabalhar. Então é muito importante a gente falar sobre isso, que é algo que está acontecendo com muita gente. Sim, e deve ser um diagnóstico difícil de fazer, né? É, é justamente... Porque eu acho que, aquele... que esses sintomas, eles se misturam muito com outras, né? Exato. Ou com um cansaço, ou com a depressão, com a ansiedade, né? É, e, e ele não é nem, assim, dependendo, tem, tem até um CID um para burnout, e aí tem algumas pessoas que vão dizer que é um diagnóstico, algumas pessoas que não que não é. é. Mas o importante é entender que as, as, cada um dos sintomas precisa ser tratado, mas é importante que se entenda que existe um, um, um estressor e algo que está causando esse sofrimento. Sim. E que isso precisa ser tratado. A Ana disse que não está escutando a gente os demais estão escutando mais aqui. alguém tá sim gente vocês estão ouvindo avise a gente que a gente tá empolgada falando aqui né <risos> o Anderson e a Mari estão aqui a Ju, É, vamos aproveitar para ver aqui os comentários do pessoal hoje tá uma surra de beleza aqui da minha tela ah isso ajuda demais né ai queridas ah, atrasada mais Tá, chegou estão ouvindo, tão ouvindo. Perfeito. Tem um Mas, comentário ah, do Anderson aqui ah, A Angélica disse que precisava sair ah, O Anderson falou Ter um diário perfeito. de sentimentos é uma excelente ferramenta de auto-observação Verdade, Anderson E eu vou falar um pouquinho sobre isso Já, já oh, O pessoal está ouvindo querida Obrigada, gente Bem, e aí, assim Além de ter essa questão do diagnóstico né, é, Difícil me esclarece uma dúvida. O burnout uhum. é sempre ligado ao trabalho? Quase Ou não sempre. necessariamente, tá? Não necessariamente. É, boa parte dos casos é ligado ao trabalho e boa parte do que tem se falado é ligado ao trabalho. Mas já existem é, estudos de burnout parental que acontece com pessoas que são cuidadoras. Então, hum. a pessoa ela não tem um trabalho produtivo, mas ela tem um trabalho reprodutivo. Ela tem um trabalho de manutenção da vida de crianças, de Sim. idosos, de pessoas doentes. Sim. Então, esse burnout também tem sido reconhecido. Ele ainda não está na OMS. É, esse ano, a OMS colocou o burnout formalmente como fenômeno ocupacional. Sim. E aí, tem gente que vai ser bem restritiva e vai dizer é só do trabalho. Mas a gente é muito. É difícil a gente estabelecer, né? É, Para fins de é, entendimento e, e, e estudo, é importante que a gente determine algumas, algumas fronteiras, mas saber que não é. De pedra, né? E que, obviamente, na uhum, nossa vida, é pessoal interfere uhum. trabalho e vice-versa. Então, Sim. existem estudantes que estão começando a apresentar sintomas de burnout também. Então, também está se começando a ver isso. Mas o, o principal fator do burnout é que ele é causado por um estresse crônico. Então, existe algum estressor tá Sim. fora de ti. A depressão, ela, às vezes, ela acontece... Pode ser um, um desequilíbrio evento, químico, né? Tal. Mas ela é algo que é um sofrimento que vem da gente O burnout Sim. é se eu me afasto do estressor, eu fico bem Entendi E aí, isso é o, é, é, é o teste assim, maior que é, Se eu me afasto do trabalho, eu consigo fazer outras coisas é, eu cara, tive. Se a já tem uma depressão, aí ela, tem, ela tá muito por causa da depressão, mas muitas Entendi. vezes esse afastamento ele é muito importante. Pois é, você falando isso, eu lembrei de um episódio que eu tive, que eu precisei inclusive de afastamento do trabalho, e que eu fui diagnosticada com depressão. Só que, assim, até uma psicóloga, depois que me atendeu, ela falou assim: Não tem depressão, né? Você tem outras coisas. E eu acho que era um burnout, uhum. era muito ligado ao trabalho. Sabe? Sim. E eu acho hoje, não sei, o, o, o que eu conheço assim, da nossa assistência psiquiátrica ainda é muito despreparada né? Para poder dar essa assistência Os livros que eu já li sobre ansiedade e depressão, por exemplo Quando a gente vai ver o diagnóstico, ele é, ele é cheio de coisas tem que fazer exame de sangue, você tem que ver como é que estão os níveis hormonais da pessoa Você chega hoje, é atendido em 10 minutos e sai já com uma receita do um antidepressivo Uma licença para o trabalho e... Tchau E se vire e, e, se é, e assim, aqui na Holanda Que a gente imagina ah, né Claro, tem uma coisa que é mais Pra frente uhum. e tal, mas ainda assim Eu tava conversando com uma pessoa ontem Ela tá em licença, ela teve um burnout, ela tem tá licença E aí assim Ah não, fica em casa E aí quando tu estiver bem Em algum momento, não, agora a gente faz um plano Pra tu retornar, mas nada Sim. mudou No trabalho, ela não tá em tratamento Uhum e aí, assim, ah, vamos esperar passar. E, e aí, né? Não é uma coisa que a gente espera passar, Sim, né? Que, né? você falou Sim, que, é... que às vezes demora até cinco anos para você se reabilitar, então, né? Você vai ficar cinco anos isolado, né? Exatamente. Afastado. Então, esse tipo de iniciativa, a arte, a escrita, são coisas que também são muito positivas porque permitem que a gente produza numa outra lógica, que não é a lógica da produtividade, do, da regra do tem que fazer do compromisso do mercado do, do chefe uhum. e que a gente consiga se reconectar com o fazer né e com o fazer espontâneo fazer isso. de acordo com o que a gente quer isso. E isso é algo muito importante e para quem passa por Burnout também isso é muito terapêutico também porque uhum. permite que a gente acesse outras coisas que a gente não está nem conseguindo ver porque a gente se sente mesmo meio que uma tela azul assim. Sim. Porque é tanta coisa que a gente fica tá sobrecarregado Então quando a gente consegue e, e o fato de o trabalho não sobrecarregar a, a, o, o trabalho emocional também De quem a gente tem que ser no trabalho O personagem que a gente performa no trabalho Cansa muito uhum. é, No nosso encontro de astroterapia né, A gente falou, nossa, sai saí energizada E essas práticas Elas nos energizam E é muito louco pensar nisso Sim. Porque não é uma coisa assim, a gente não tomou nada <risos> né? A gente passou para fora e é, e é interessante pensar nisso né? Porque a gente pensa assim A energia vem de fora para dentro mas muitas vezes a gente gera energia dentro isso, da gente Isso, exatamente. E aí você tocou agora, né, no grupo de arte terapia. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? É, então eu, como arte terapeuta agora, eu acredito muito, né, nesse poder da arte, nesse cuidado diário, né, da nossa saúde mental. E aí só para o pessoal entender um pouco, né, quando eu estava fazendo a especialização, eu tive que fazer um estágio. De, com 100 horas de atendimento, né? então era bastante tempo de atendimento E eu e a minha amiga Sam, a está até aqui né? assistindo a gente A gente fez juntas e nós criamos dois grupos de mulheres E foram é, grupos que passaram né, por um processo arte terapêutico de 13 semanas Então assim, era um processo com começo, meio e fim de 13 semanas Então assim, né, coisa de quatro meses é, então, a Carol fez parte, né, ela acreditou, confiou na gente e veio compor o nosso grupo E eu queria saber, Carol, de você, assim, como é que foi participar desse grupo de arte-terapia em termos de transformações, sabe? Você sentia que tinha alguma transformação? Você sentia que mudava alguma coisa? Melhorava uma coisa dentro? Você já falou um pouco dessa questão da energia, né? Mas conta um pouquinho mais, assim, como é que foi a experiência para você? Eu tô morrendo de saudade do grupo, né? oh. <risos> É Porque era um momento que eu sabia, era um encontro com o artista, assim. Era um momento em que eu me encontrava como artista. E o meu namorado, eu acho que o, o, o melhor feedback é que eu Sim. Sobre, né? o meu namorado, ele me disse um dia, ele disse assim... Uh, eu, eu fiz alguma coisa na casa ele disse assim, A teve arte-terapia hoje, né? e eu sim porque porque tu sai da sessão olhando olhando o mundo de um jeito diferente olha só e aí eu fiquei nossa e realmente assim é, algumas sessões a gente olha a gente olhou para o corpo olhou para as nossas memórias olhou para casa olhou para quem a gente era olhou para a família cada né a gente teve temas diferentes e técnicas diferentes, né? E, Sim. e e aquilo que eu falei do, do, do caminho se fazendo ao caminhar, né? Da gente ir fazendo. É muito interessante esse processo, assim. que a gente tinha uh, uma respiração, uma visualização. E depois era proposto o exercício é esse. Vocês têm um tempo. E aí depois a gente está. É, e aí a gente ficava ali conectada, mas faz, cada um fazendo a nossa. E, e aí eu colocava um timerzinho para eu ter ideia, assim, de quanto tempo tinha disponível. não ia ficar seis horas fazendo. E, e era muito interessante porque eu sempre eu começava com uma idealização de o produto final vai ser esse, acho. Uhum. E aí o, a vida ia acontecendo e não era aquele, mas, e, mas era uma outra coisa que não se ficava mais legal do que eu estava imaginando. A surpresa faz muito parte da arteterapia, e, né? E que no processo eu ia descobrindo outras coisas e aí eu ficava assim, não, mas esse vermelho eu coloquei aqui por causa disso, mas esse negócio aqui, esse não sei o que, essa, essa gota que caiu aqui ela tem a ver com essa outra coisa. E, e essa expressão é... tem o um livro da, da Elizabeth Gilbert, que é A Grande Magia, que é um Sim, é, um é lindo! Livros... Eu adoro esse livro. Nossa, foi um dos primeiros livros que eu li durante o meu burnout. E ela fala muito claramente, todos nós temos é integrativo. Uhum. É, não é uma questão de. Uh... Ah, porque ele é artista, porque ela é artista, porque, ela, porque eu sou escritora Por não sim. ser escritora, eu publico o que eu falo, o que eu escrevo Sim, mas sim Mas eu não precisaria ser escritora para escrever E ela abre o livro com uma juíza advogada Que sai para andar de skate toda manhã, às seis e meia da manhã E que ela faz acrobacias maravilhosas E que ela não tem uma carreira de skatista Mas hum. aquele skate é o que preenche a alma dela Sim. E isso é maravilhoso, assim Eu acho que esse é o tipo de coisa que é, nos preenche Nos coloca em contato com a gente Nos coloca em contato com um nível de sabedoria Que, né, como eu falei antes, no dia a dia a gente não se dá conta E nos fortalece muito Eu sempre saí muito fortalecida das sessões uhum. E por ser uma sessão em grupo também A gente também entendia as, as coisas que tinham em comum E as diferenças de uma para outra Então a gente acabou criando esse vínculo também Que foi super bonito e fazendo online, aqui da Holanda e vocês em Brasil Sim, isso é maravilhoso. No Nordeste, no Cinezópolis, isso é maravilhoso. Ai, que legal. É muito gostoso ouvir esse retorno. E agora, se nosso tempo já está acabando, eu queria te perguntar uma coisinha, assim, dica prática. Uhum. Como que a pessoa pode incorporar a escrita com essa finalidade terapêutica no dia a dia? Eu recomendaria uh, começar de manhã. É, e aí começar pelas páginas matinais mesmo, mas dentro do que é possível para ti Perfeito. Aí, e, e começar pequeno, começar com um passinho assim Cinco minutos, acordou, ao invés de entrar no Twitter ou entrar no Instagram Vai, entende assim primeiro qual é o, o suporte que, é mais, que flui mais, melhor para ti Para algumas pessoas é digitar, para algumas pessoas escrever no papel Eu uhum. prefiro adjetar, por exemplo, porque daí uhum. tá na velocidade da minha cabeça é, coloca um timer de cinco minutos Porque daí tu tem uma noção assim Eu não vou passar disso e cinco minutos é possível Porque Perfeito. às vezes a gente cria na nossa cabeça um obstáculo De não, mas eu vou não... escrever sobre o quê? Em cinco minutos, vê o que, que sai E uma pergunta que eu vou passar para as pessoas que estão assistindo aqui Que quando eu não sei sobre o que escrever Eu sempre me pergunto é O que precisa ser dito agora? — Perfeito. Eu vou eu anotar até. — E não por quê, Não me perguntem por quê, mas sempre sai coisa. Porque sempre tem alguma coisa que precisa ser dita. E pensar assim, coloque num lugar que seja seguro para ti e que tu não precisa compartilhar com ninguém. Se tu não quiser. Se depois que uhum. quiser, tu olhar e pensar é assim, Ah, eu quero postar. Beleza, posta. Tá, Sim. Mas não faz para isso. Faz para ti. Não precisa redação do Enem, não precisa ser... Prêmio Jabuti, festa literária para ti. Claro, não precisa. Precisa ser teu só. Eu acho que a gente pode inclusive fazer uma outra live depois falando sobre essas travas que a nossa educação faz na nossa criatividade, oh, né? Tanto para arte como para escrita. Que hoje tanto de gente que eu vejo assim, nossa, tem bloqueio, eu não consigo escrever. Eu não, não sei desenhar, não sei pintar. não sei desenhar não sei pintar então é uma trava né que a gente encontra e acho que vem muito da nossa educação né mas enfim eu vou, ainda vou falar muito sobre esse assunto mas antes né eu queria fazer uma também a minha dica para como a gente incorporar a arte no dia a dia né de uma forma que a gente cuide da nossa saúde mental então assim eu acho que a gente está bem sincronizada que a minha dica é, começa com cinco minutos e começa com cinco minutos com o que está acessível. Agora, é um papel e a caneta para escrever ou para desenhar? É a câmera do celular para fotografar? Você tem um instrumento musical em casa? Não adianta, assim, que às vezes eu fico... Ah, nossa, eu queria fazer cerâmica. É uma coisa que é cara, que eu tenho que <risos> marcar aula, tem que ter um ateliê com forno, não sei o que. É maravilhoso, mas é uma coisa que talvez aconteça não sei quando. Então, se assim, o que, é que eu consigo começar... Agora, e que eu comece com cinco minutos né? É, e acho que a gente confunde muito também Quando a gente vai para prática artística com aula de artes uhum. É comum, inclusive, a gente até no, ou no processo de art terapia Ou quando a gente vai explorando as coisas né, de forma livre A gente querer se especializar em alguma técnica normal Ou começou a fotografar e quer aprender técnica fotográfica Começou a pintar e quer aprender pintura Isso é normal Começou a escrever e quer se aprimorar na escrita mas se a gente já faz isso com essa finalidade Eu acho que perde um pouquinho essa espontaneidade Que a gente precisa Para esse olhar para dentro Para esse olhar para as emoções Então, né eu acho que esse passo por vez né é, é isso, assim Começar com pequeno Começar com pouco tempo E com o que está acessível e, e se descobrindo, se permitindo Se experimentar né Eu acho que a arte como forma de de alívio de emoções, né, de, de conflitos emocionais, ela é justamente para expressar emoção, então não tem bonito, não tem feio, não tem Exato. técnica, não tem, sabe, é ali para derramar, né, então essa é a minha dica para a gente começar agora mesmo. Perfeito. E uma outra coisa também, né, Ana, que a gente, tá muito fácil para a gente consumir arte e entretenimento. Sim. — A gente clica Sim. ali e já tem todas as... A gente pode ver todas as pinturas do mundo no nosso telefone. — Verdade. — A sensação de consumir arte é diferente da sensação de produzir. — Sim. — Então, para quem gosta muito de consumir, mas não necessariamente produz, também fica o convite. Produza. Não vai ser igual, porque não tem como ser igual, não é isso que você inteiro. É. — Sim, E está tudo bem. — é. Mas é uma sensação diferente, é uma gratificação diferente Sim É um, um raciocínio diferente, ou um não raciocínio, uma intuição É outro rolê Exatamente E que a gente, nesse, nesse consumismo, a gente perde contato com isso Mas a gente não uhum. se... Exatamente Aí é perfeito Carol, o que, é que vai ter dia 17? Ah, — Ai, dia 17 vai ser uma festa de arromba online, festa de arromba no Zoom, como se estivéssemos em lockdown. <risos> — não membro me de 2020, mas, mas do, do lado bom. — Como eu estou aqui na Holanda, né, e o livro é em português, eu vou fazer uma festa mundial. Né? Ah, que então, uh, no dia 17, às 3 horas, horário de Brasília. A gente vai fazer uma celebração do livro que nasceu essa semana, hoje, ele, ontem ele nasceu no Kindle, então ele já está empregada no Kindle também. E a gente vai ter, eu vou apresentar o livro, vou ler alguns trechos, e vai ter vai um. Vai música, show. né? Vai ter um pocket show com o Marcelo Corrêa, que é maravilhoso. Inclusive, ele falou no painel junto com a Ana Paula na sim, sim. de conscientização da burnout ano passado sobre arte. É, vai ter uma surpresa Oba. imperdível comigo e com o Marcelo. No, no sábado, dia, dia 17, às 3 da tarde, umpassopordia.com. No meu link da Bio tem a inscrição gratuita Isso. e aí lá tem como é que tu pode comprar o livro também. Isso. E assim, é, pra, é um momento da gente celebrar e da gente é, se abraçar virtualmente. Legal. Né? Então, Estarei puder... lá, eu já, já reservei minha vaga há muito tempo. <risos> E depois eu vou colocar, gente, nos stories, tal, todos né, os links para comprar o livro da Carol, para confirmar a presença no evento. E eu vou aproveitar também agora esse restinho para falar o que é que vai ter no dia 17 aqui Era. de manhã. <risos> né? Então, no dia 17 de manhã, a gente vai ter a foto escrita, que é uma vivência terapêutica utilizando fotografia e escrita, né, que eu vou ministrar. Eu preparei essa vivência com muito carinho. É, então, vai ser um momento ali como se fosse um uma pitadinha, assim, uma, uma pinçadinha de, uma, de um acompanhamento de arte-terapia. Né? Então é como se fosse uma sessão arte-terapêutica usando a fotografia e a escrita como técnicas expressivas. Né? Então não é um curso de fotografia, não é aula de fotografia. A gente vai fotografar, a gente vai olhar fotografias da nossa história, a gente vai escrever de forma muito intuitiva. Então assim, se você, ah, eu não sei escrever, lembra de tudo que a Carol falou aqui hoje... E é uma escrita muito fluida, muito intuitiva, é muito para a gente ter essa outra conexão também, né? Então a gente vai tanto olhar fotografias como fotografar, né? E dia 17 de manhã, então vocês vêm, participam aqui comigo na oficina de manhã e de tarde a gente está lá. Então é o dia com a gente, né? E de Eu tarde adoro. a gente vai celebrar o livro da Carol. Vamos. Tá certo? Então ficam todos convidados também para a foto escrita. A gente falta uma semana praticamente. Quem não fez a inscrição, faça. Pelo amor de Deus, que as vagas são poucas, né? Que é um Eu grupo bem todo pequeno. Eu amor em todo o meu coração. Por favor, façam isso. Vocês vão ver que é maravilhoso. Né, Carol? Vai ser, vai ser um pouco diferente do que a gente fez lá no grupo, mas tem mais ou menos aquela pegada. Então a gente vai trabalhar com criança interior, a gente vai trabalhar com a nossa adolescente, a gente vai olhar para a gente no presente, a gente vai fotografar. Vai ser maravilhoso. Então não percam essa oportunidade de se conhecer melhor por meio da fotografia e depois a gente vai celebrar a, o livro da Carol. Né? A tarde. Tia. Eu vou até separar um vinho já. É, então... Tem brinde, no final do dia que a gente, a gente faz as fotos, faz a foto escrita. Maravilhoso. Vai no final vai ter música e vai ter brinde. Então já providenciem também o, o brinde que vocês quiserem. Então, né? Do final, que quiser: de água, de café, de chá, de vinho, de, de cerveja, pintor. né? De então <risos> perfeito. <risos> Ai, Carol, muito obrigada. Que delícia! Eu ficaria aqui com... começando contigo. Assim, né? A gente eu já pode passar no um tema um para a um próxima. Pedacinho. Isso aí, eu te pedi agora para você ah, ler um então pedacinho tá. do seu livro, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Então tá, eu vou ler, é o primeiro da terceira parte, que é um passo para fora. E aí eu vou mostrar a figurinha, a figurinha, a, o desenho, capidoso, equilibrando um, um lapisinho. E o título é Por que escrever? Porque escrever desenrosca as ideias, materializa o intangível, amplia a compreensão Porque escrever cria uma cápsula do tempo para ser revisitada daqui a cinco dias, dez anos, seis gerações Porque escrever é dar voz à sua versão da história É mostrar para si e para o mundo que existem, literalmente, bilhões de perspectivas Porque escrever acalma, porque escrever esclarece porque escrevendo a gente se permite sentir, se permite mergulhar, e se permite trazer verdadeiros tesouros à superfície. Escreva só para você, escreva para quem você ama. Escreva para uma audiência restrita, escreva para o mundo todo, mas escreva. Deixa a sua marca no mundo e deixa as suas marcas para trás. Ai, cara, eu estou emocionada, eu tô aqui <risos> me segurando. Ai, gente, que delícia, que delícia, Carol. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada a cada um de vocês, né? Cada um de vocês que esteve aqui hoje com a gente. Tô todo mundo elogiando, falando que amou a live. Ah, mamãe é orgulhosa aí. Faremos mais, porque acho que tema não falta, né? <risos> Assunto não falta aqui. É pano pra manga. Uh, que só. E vamos nos preparar né, para os nossos dias especiais aí, para, nossa... para o nosso dia 17. Estarei lá contigo também. Ó, oh, minha mãe falando que tá emocionada contigo, ah, Carol. um beijo. Um Meus beijo. pais, eles são muito fãs e me inspiraram muito na leitura e na escrita, sabe? São pessoas Ai, que, que sempre tiveram muito presentes, me, me inspirando. E assim, eu tenho sonhos de escrever uns livros. A gente tem um monte de, de ideia de livro aqui, depois a gente conversa. Agora. Gente, muito obrigada. Boa sexta pra vocês. bom fim de semana. Beijo, beijo, espero caramba, ver beijo, muitos mãe. de vocês beijo, no mãe, próximo beijo, sábado. <risos> Ai, beijo todo mundo, pessoal que veio aqui, convite da Carol, beijo minha gente, tchau tchau.